Gestão da Paisagem num espaço pequeno, vídeo 2. E aí, beleza? Estão vendo, vemos no vídeo 1, um, essa é a sequência, a finalização do trabalho. Um espaço pequeno aqui na entrada da, da casa, resolvi fazer algumas mudanças. Vamos ver o, o caminho, reaproveitando as pedras roladas do rio, que já usei quase tudo aqui no, no sistema, sobrou um pouco, nós estamos rearranjando as coisas, vamos dar uma olhada nos canais de drenagem, vamos ver a diferença da, de um solo argiloso quando está muito seco, a dificuldade que o Miguel tem de, de cortar com a enxada, e a, a técnica que a gente usa, o segredo que a gente usa, simplesmente molhar um pouco o solo, e aí pronto, a argila... É, umedece e o solo fica mais trabalhável. Isso é importante a gente saber, porque a mesma coisa vai acontecer no campo. Então, se usar implemento, qualquer enxada ou, ou trator, e o solo estiver muito seco, vai ter um desgaste muito grande, vai gastar mais é, combustível, né? o, o, o implemento vai ser mais demandado, a vida útil diminui, e se o terreno estiver muito molhado, né? vai emplastar, vai virar aquela aquela gosma, e aí também o maquinário ou a enxada vai ser mais difícil trabalhar. A conclusão, tem que ter uma quantidade de argila ali adequada. Então serve para trabalhar no terreno e serve também para a gente pensar nos sistemas de, de tratamento que a gente for implantar ou qualquer outra coisa que a gente for fazer enterrado. Ok, a partir desse pedaço eu já estou deixando um pouco mais de espaço, né? direcionando a água para esse veiozinho principal canais de drenagem e usando a colherzinha de pedreiro só para fazer hum, escavar um pouquinho o canalzinho para o canal principal então a água de chuva que for bater por aqui ela vai sendo direcionada para um canto aqui do terreno daqui a pouco a grama já encobriu isso aqui, mas vai deixar né, mais fundo um pouquinho esses canalzinhos de drenagem. Então, ó, nós estamos direcionando as águas todas para um lugar só. E por aqui já é meio que as curvinhas de nível que estamos fazendo para a água poder infiltrar e não escorrer pelo morrinho. A mesma coisa a gente deve fazer em terreno maior. Sempre trabalhando com a perspectiva de, de curva de nível, para segurar água né? água e nutrientes que venham por aqui. Ano passado, por conta do, do sistema que estava fazendo, nós fizemos um aterrozinho por aqui. E aí não dava para mexer no, no solo ainda, que ele não ia aceitar esse corte que está fazendo agora então precisamos esperar um tempo até o solo se assentar e a partir daí sim agora o solo está vendo que está que seco ele fica bastante duro então agora ele aceita o manuseio mais adequado então estamos refazendo a estradinha de entrada da casa e agora nós vamos fazer uma rampinha negativa. Eu não quero que a água desça para cá, porque aqui está o sistema de águas pretas. Então, a rampinha tem que ficar para dentro, de maneira que ela dirija a água de chuva aqui por esse pedaço. Então, nós estamos falando aqui, soluções baseadas na natureza. Então, nós estamos falando de alguma coisa, tipo biovaleta, porque isso tudo aqui vai ficar gramado depois. Então, nós estamos conduzindo e aproveitando o próprio solo para absorver essa água e não deixar ficar o lugar enlameado. Então, é a condução, a infiltração que nós vamos fazer em nível e desse outro lado, a parte que a gente acabou de fazer... Direcionando as linhas de drenagem e a, a entrada da casinha, como é que vai ficar. Um cucuruto nesse momento aqui para direcionar a água e depois a gente vai refazendo isso tudo. Eu quero que a entrada seja aqui entre esses dois IPs onde o Miguel está mexendo agora. Aqui, nós estamos fazendo serviço aqui. Miguel bateu a enxada. Olha o tanto que, que tá duro o solo. Mas aí, para solo argiloso, nós temos um... Ih, tá tá acabando a água <risos> da rede. Mas nós temos um segredinho aqui super fácil. Ó. A gente já sabe que molhado demais ela fica muito plástica, vira um barro, mas se molhar pouco, só de umedecer, o solo já vai ficar bem mais fácil de, de ligar A gente já vai mostrar aqui, enquanto o Miguel vai fazendo aquele pedacinho ali. Ó, esse pedacinho aqui é uma antiga curva de nível. Ela vem ali, a gente só está abrindo outra vez, que é para a água que vem ali da, do caminzinho de entrada, ela possa correr em nível. Vamos ver aqui se facilitou, Miguel? Ah, facilitou, né? Facilitou, né? Muito mais fácil. Então, de repente, você está lidando com o solo duro demais, fio, é, é fácil, umedece um pouquinho, de repente umedece de um dia para o outro, e no outro dia está facinho de você trabalhar o solo. Prontinho, serviço terminado por hora, Miguel está lá fora buscando a, a, as pedrinhas de rio, e agora a gente está usando isso como pavimento. Mais à tarde eu volto para mostrar. Que agora o sol dificulta um pouco a visualização, né? Luz e sombra. Mas à tarde fica mais fácil a gente ver. Ao fim de tarde, vamos ver o resultado do trabalho. Aqui um caminho feito. A muretinha, estou finalizando ela. Eu quase para para terminar o reboque, olha só que belezinha, Isso daqui é um é um pezinho de algodão, ele sofreu um pouquinho tadinho, é um pezinho de algodão, Trouxe as pedras que estavam lá na rua, fica fácil se eu quiser usar, olha aí o gramado como é que ficou a luz do fim de tarde. Fechei essa partezinha aqui do, do canteirinho, passei a massa, reboquei, olha só que belezinha. É grama que, que já estava aqui que a gente vai reaproveitando. Do gramado lá, lá de cima a gente também foi fazendo isso, foi conduzindo a grama. Então compramos só a primeira vez, depois foi condução. Olha aí ó, o caminhozinho de entrada, passando do, do lado do brejinho. Agora nós temos um caminhinho aqui, ó. Legalzinho. Murinho mais alto. Se eu quiser, posso colocar um pouco mais de pedra. O nosso laguinho ali que, que belezinha. A florzinha da... Não sei se é um tipo de biri, é uma cana, né? A lá, a água mexeu. Tem passarinho, tem peixe por aí. Legal, legal. Olha só, o jardinzinho vai ficando bonito, né? um pouco de trabalho, imaginação, criatividade e a gente vai fazendo as coisas e vai tá transformando o lugar. Daqui a pouquinho nessas, nesses veios a grama já tomou conta, só que até ela tomar conta, ok, né? os caminhozinhos da, das águas já vão estar tá definidos. É isso aí. <risos> Legal. Então, por hoje é isso. Não esquece de dar um joinha, um like, um gostei. É, esparrama o vídeo. É importante você dar o, o like, porque o YouTube entende... Pô, tem umas coisas legais aqui. Deixa eu mostrar isso para mais gente. Então, essa é a função do like também. Na, nas coisas aí, nos vídeos do YouTube. Então, dá aí o seu likezinho. E dá uma olhada na... Na descrição está lá o link para você conhecer o e-book, tá lá o link para você, tá você conhecer o curso que vem o e-book, mais dez videoaulas, sistemas de tratamento simplificado de esgotos domésticos. Legal? É a base para a gente começar a fazer outras coisas. Ali tem explicando como é que funciona os um, um sistemas, as etapas, de um sistema, e aí sabendo disso, você planeja melhor as coisas. Tem o um dimensionamento, você não fazer a coisa grande demais e perder dinheiro, nem pequeno demais e não funcionar. E aí umas ideias de como é que, que a gente pode trabalhar isso. Já está sendo preparado um segundo e-book, onde a gente vai separar as águas e aí vai utilizar os conhecimentos do primeiro e-book para planejar sistemas mais diversificados, mais complexos. Legal?